E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. E nessa super segunda-feira, pode ser que você não esteja mais de segunda-feira, que seja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o que for, mas com certeza, se você é vendedor, você continua se surpreendendo com algumas super ideias que o Mercado Livre tem na nossa vida, né? E agora a gente está falando sobre a, o aumento no prazo de devoluções e reclamações, né? Então vamos falar disso, mas antes eu não posso deixar de convidar você para estar comigo todos os dias, segunda a sexta-feira, ao meio-dia no meu Instagram, o link está aqui embaixo, tá certo? Com uma live ao vivo. Então segunda a sexta-feira eu trago convidados, segunda a sexta-feira a gente bate papo, eu tiro dúvidas, a galera vai perguntando. Então se você não está no Instagram ainda, simplesinho, baixa o app do Instagram, faz o login com a tua conta do Facebook mesmo e aqui embaixo tem o link. Voltando aqui comigo. Então, vamos lá. Cara, eu vou olhar um pouquinho para cá, porque todas as condições estão para cá, mas vamos lá. Novos prazos para reclamações e devoluções. Sabemos que oferecer tranquilidade para os seus compradores ajuda você a vender mais. Por isso, entendemos, estendemos né, os prazos de cobertura para reclamações e devoluções no, é, dos melhores, aos melhores compradores. Aí, vamos lá. Quantos dias de cobertura você vai ter que dar? Dependerá do nível. Se o cara for nível 1 e 2, ou seja, ele não é o melhor comprador, tá? Porque ele acabou de entrar, ele é nível 1 ou nível 2, ele vai ter 10 dias, que já são 3 dias acima da lei. E aí nós temos que dar 7 dias. Então, Melly, 3 dias para um cara que tem um cadastro zero, a três dias a mais, né? Um cara de um cadastro zerado e etc. Complicado, vamos lá. Depois eu vou fazer minha consideração. Os níveis 3 e 4, 15 dias. Ou seja, dobramos o prazo de devolução porque entendemos que o vendedor tem que pagar a conta sempre. Vamos lá. Os níveis 5 e 6, 30 dias. Gente, é... independente do, do que eu acho, vocês gostam de, de, de ver os meus vídeos? Você acompanha o meu vídeo? E eu falo sempre, cara. Quando tem coisa pra falar que a gente tem que conformar, não tem o que fazer, etc, vamos, vamos lá, não tem que achar bom ou ruim, ah, é lei, vamos embora. Agora, isso não é lei, o Mercado Livre está inventando uma lei, tá? A gente não está falando de melhorar a experiência do comprador, e sim a gente está falando de aumentar o prejuízo do vendedor, tá? É... Com certeza a pessoa que assinou esse ponto nunca vendeu nada, tá? ela nunca teve o estoque, ela pode ser gestora do Mercado Livre, e, mas ele nunca teve um produto. Tá? É, um outro ponto, tá? é, vamos falar da loja de embalagem do Mercado Envios. Então eu, como comprador nível 6, vou fazer devoluções dentro dos 30 dias. Será que a loja oficial do Mercado Envios vai me, me aceitar? Eu vendo produtos como cosméticos, eu quase não sofro tá, gente, com devolução, eu quase não sofro com fraude, a minha fraude quando é respinga um pouquinho na caixa, a mulher, que é o homem, a pessoa que comprou o produto quer falar que vazou o litro todo. E aí você, não, você olha a caixa tá limpa, quando vaza o litro todo é uma blambreca geral. Mas essa é a minha fraude. Agora, mesmo assim, quando o produto volta pra mim, pensa um cosmético, né? O cara vai lá no saculejo, ela já sobe e desce do caminhão cinco vezes só para descer em São Paulo, por exemplo, né? Se é uma mercadoria enviada via correio, ela sobe na minha empresa, ela desce na GF, ela sobe na GF, ela desce no CTE, ela, ela sobe no CTE, ela desce em São Paulo seis vezes. E aí normalmente é um centro de distribuição. Se for já é legal, se for um centro macro ainda ela vai, sobe no caminhão de novo e vai pra outro. São oito vezes. Aí você fala, ah, mas valeu, o cara vai devolver. São mais oito vezes, Tá? Às vezes o produto não aguenta a ida das oito vezes, subidas e descidas. Isso eu tô falando um produto interior, São Paulo. Tá? Imagina 16. Então, o que eu acho, tá? meu ponto de vista sobre essa situação? Uma, uma regra criada por alguém que nunca vendeu. Tá? Independente se a pessoa tem nível 5, nível 6, você não pode dar 30 dias de devolução a cargo do vendedor. Nós temos produtos tá? que são garantia do fabricante, então, tem produto que tem um ano de garantia por parte do fabricante, tem produto que fabricante tem assistência técnica no Brasil inteiro. Então, como que você vai mandar alguém da Bahia devolver um produto, sendo que já passou o prazo legal, e aí você vai ter, é, você vai ter uma, uma devolução da Bahia para cá, sendo que você tem, às vezes, um assistente técnico na esquina da casa da pessoa que está com a reclamação com você. Então, isso, essa, essa regra aí eu achei muito fora da casinha, é muito, somos pró-comprador, pró né, e somos anti-vendedor, e nisso a gente vai estimular fraude, né, Meli? Vamos continuar estimulando as fraudes, o Mercado Livre não sabe por que tem tanta fraude às vezes, mas a culpa é do Mercado Livre, né? A gente tem fraude em setor de tecnologia, a gente tem fraude celular, é, tem várias situações que acontecem aí, o eletrônico é quem sofre mais, né? e vocês não tomam ações, vocês não, não verificam se um CPF foi criado com gerador de CPF, um cadastro novo, o cara entra com um cadastro novo, zerado, faz uma compra de 4 mil reais, vocês liberam, vocês não vão verificar nem se o telefone dessa pessoa existe, é... então essa devolução vai entrar mais uma pro bolo, né? Vai entrar mais uma coisa pro bolo e vai entrar mais uma coisa para gente pagar do bolso, mesmo que o Mercado Livre fale eu vou pagar o frete, tá bom? Se for um produto de quinhentos reais que vai chegar destruído e não vai ter vendo, o prejuízo do vendedor é de quinhentos reais. Então vamos ver o que vira, vamos ver o que acontece. A minha orientação também é se você tomar prejuízo, como eu falei, eu não sofro com isso, não é uma realidade minha, tá? Mas se você tomar prejuízo com isso, ok? acionem um advogado, notifique essa judicialmente o Mercado Livre e vá se ressarcir desses prejuízos, que aí eles vão acordar para essa loucura que eles estão fazendo, tá? É, então, toma cuidado, fica esperto aí, esse prazo é maluco mesmo. Antes disso e antes da gente encerrar, eu quero convidar vocês para estar no nosso evento 26 e 27, Profissão e-commerce Conference. em outubro de 2018, a primeira edição do nosso evento, de um evento que já tem o segundo ano garantido, estamos dentro vamos para cima e aproveitando né já que a gente está trazendo uma coisa ruim aí sobre o Melly eu quero dizer para você que uma das estrelas principais do nosso evento será a b2w isso mesmo grupo lojas americanas shoptime e submarino já estão confirmados nos nossos no nosso evento com a maior cota de stand e para fazer a maior ativação possível com você. Então, se você ainda não vende na B2W, se você quer resolver alguma coisa na B2W, se você quer aumentar suas vendas partindo para o segundo maior marketplace do Brasil hoje, esteja no nosso evento e conte com a gente. Se você gostou, dá um like aqui. tá? Não é se você gostou da mudança do Man, hein, gente, pô, me ajuda aí. Se você gostou do meu vídeo, dá um like aqui para o YouTube avisar você quando eu postar novas coisas. Se inscreva no canal, conte comigo.